Como começar com o programa de afiliados da IQ Option? Com o programa de afiliados da IQ Option, você pode ganhar dinheiro atraindo novos usuários para a plataforma IQ Option. Assim que seus clientes indicados se tornarem traders ativos, você começará a obter lucro. Na seção Painel, você encontrará seu link pessoal para atrair novos traders. Copie o link e use o quando e onde você promover a IQ Option. Nosso sistema detecta automaticamente o dispositivo e o idioma de um visitante e redireciona o usuário para a landing page mais adequada. Seu link pessoal contém sua ID exclusiva de afiliado e ajuda nosso sistema a rastrear o tráfego que você gera. Não use o seu link para cadastrar seus parentes ou a si mesmo na plataforma IQ Option. Isso é proibido. Assim que seus clientes indicados começarem a negociar com dinheiro real na plataforma IQ Option, você começará a lucrar com o volume de negociação deles. Na seção Painel, você também pode visualizar seu saldo, próximas datas de pagamento, lucro potencial, novos materiais de promoção e estatísticas gerais sobre sua receita e desempenho. Em sua área de afiliados, você tem dois saldos, regulado e não regulado. O saldo não regulado indica sua receita de traders de países não europeus. O saldo não regulado é ativado assim que você se registra em nosso programa para que você possa começar a trabalhar com países não europeus instantaneamente. O saldo regulado mostra quanto você ganhará de traders de países do espaço econômico europeu e do Reino Unido. Seu saldo regulado não precisa ser ativado a menos que você decida trabalhar com a Europa. Para lançar uma campanha de marketing, você pode usar nossos materiais criativos prontos na seção Promoção. Depois de atrair seus primeiros traders, você poderá ver suas estatísticas em tempo real. Quando você atrai pelo menos 5 traders ativos e seu saldo chega a 10 dólares ou mais, você será capaz de receber um pagamento. Vá para a seção Pagamentos e clique na guia Configurações e Pagamento. Selecione o um método de pagamento para o qual deseja retirar dinheiro e insira seus detalhes de pagamento. Clique no link de confirmação no e-mail que você receberá e escolha esse método de pagamento na seção Pagamentos Regulares. O pagamento será feito automaticamente na data de vencimento mais próxima. Observe que os pagamentos regulares são feitos a cada duas semanas, enquanto o processamento do pagamento pode levar até três dias úteis. Você pode obter um pagamento do saldo não regulado sem fornecer documentos. Para receber pagamentos mediante solicitação, você terá de cumprir as nossas condições especiais. Você pode solicitar pagamentos a qualquer momento, desde que cumpra nossos requisitos para solicitações de pagamento. Você também pode obter lucro atraindo outros afiliados para o programa de afiliados da IQ Option. Observe que você precisará de um link separado para isso. Vá para a seção Programa Sub-Affiliate. No guia Promoção Sub-Affiliate, copie o seu link de subafiliado e use-o para atrair novos afiliados. Pagaremos a você 5% do lucro deles. Se você tiver alguma dificuldade ou precisar de ajuda, vá para a seção Apoio ao Cliente. Nossa página de perguntas frequentes contém respostas para as perguntas mais comuns feitas por nossos afiliados. Assista a outros vídeos para aprender mais sobre o programa de afiliados da IQ Option e tirar o máximo proveito de seus negócios e marketing de afiliados.